Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do UFC no Brasil. Bem-vindo a todos, os novos seguidores aí ao nosso canal. Obrigado eh, por quem já está nos seguindo. Espero que a gente possa a cada vez estar divulgando mais informações para vocês. Então deem um like de vocês, se inscrevam no canal, deixem os comentários que a gente vai estar interagindo sempre aí com vocês. O assunto de hoje é sobre cafeína cafeína e atividade física. A cafeína, é, o café, é um dos nossos suplementos ergogênicos mais antigos que se tem conhecimento, se não é, o suplemento mais antigo que tem conhecimento na prática esportiva. Desde muito tempo atrás, é, pessoas nativas já usavam a cafeína para melhorar a sua performance, muito mesmo antes de ter esse conceito de suplementação. E qual é o efeito da cafeína com a atividade física? A cafeína, primeiro, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, ela diminui a tua fadiga central. O que significa? Retarda um pouco a tua fadiga, o teu cansaço, a tua percepção de esforço, de cansaço. Então, ela tem um efeito ótimo nesse sentido. Outra coisa, outro efeito importante da cafeína é a questão da termogênese. Então, a cafeína, ela também é um ótimo termogênico, onde, além de promover a termogênese, que é a queima da gordura, ela também aumenta a mobilização da tua gordura no teu adipósito. Então, a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, ela diminui a tua fadiga central, ela diminui a tua percepção de cansaço, de fadiga, de esforço, além de atuar na mobilização de gordura e na termogênese. Todas as pessoas podem usar cafeína? Não. Existem pessoas que são metabolizadores lentos da cafeína. O que, que significa? Que elas têm uma excreção é, mais lenta e essa pessoa, doses baixas de cafeína, podem significar para essa pessoa, para esse indivíduo, como se fosse uma dose muito alta. E isso gerar nessa pessoa um ataque cardíaco, uma arritmia, um mal-estar. É, e hoje existem vários exames, até mesmo é, os painéis de perfil genético, que podem dizer se essa pessoa é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento de cafeína. Então essas pessoas, por exemplo, não seria indicado o uso de cafeína. Cardiopatas, por exemplo, ou pessoas que têm uma cardiopatia descompensada talvez também não tenham essa indicação, seja uma contraindicação para o uso da cafeína. Tirando isso e respeitando a dose, óbvio, é um suplemento seguro, é um suplemento bom de ser usado, ajuda na termogênese, ajuda na tua disposição física e mental, é, ajuda a nossa indústria do café, então eu estimulo todos o uso da cafeína, é um ótimo ergogênico, eu mesmo tomo, eu gosto muito. Se você quer saber se você é um metabolizador rápido, um metabolizador lento e não quer fazer um exame é, de perfil genético ou não tenha acesso a isso, você pode fazer esse teste tomando uma xicrinha de café e ver como é que você vai se sentir. Se você se sentir bem, é porque provavelmente você não é um metabolizador lento de cafeína. Se você não se sentir bem, provavelmente a cafeína não vai ser benéfica para você. Então... Se vocês não têm uma contraindicação formal, não sejam um metabolizador lento da cafeína, tomem mais café, usem mais café, que é ótimo. Então, depois da gente ter falado dos benefícios da cafeína, das indicações, das contraindicações, qual que seria uma boa dose para você usar? Não existe a dose correta, isso sempre vai depender de indivíduo para indivíduo, mas como um todo, a regra que a gente normalmente costuma dizer, é que até cinco xicrinhas de café durante o dia são benéficas para você, não significa que você não possa tomar mais do que isso ou que você deva ingerir cinco. A gente sabe que até cinco é, o café vai ser benéfico para você, que é lindo o efeito ergogênico que a gente conhece. Ele é um ótimo antioxidante, então ele tem um efeito antioxidante maravilhoso, é saudável, é saboroso, reúne as pessoas e, enfim, eu recomendo. Então, queria agradecer a todos vocês aí, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Então, para todos, fica a dica, beba um café de preferência sem açúcar e que faz bem e o teu corpo agradece e o nosso mercado também.